Preparamos aqui uma comércio aqui, Minas Gerais, a moça já falou o nome, eu esqueci, como é que chama aqui? Pra comprar farinha, que tem muita farinha, ó, farinha temperada de vários tipos, farinha de milho, farinha branca com pimenta, sem pimenta, com alho, com muita pimenta, olha aqui, ó. Aqui. Olha lá, vale o celular cair lá dentro, né? Ô, moça, moça, é a moça, vamos da... chama aqui? Barraca São Pedro. E é a cidade? Canápolis, Canápolis, Minas é, Gerais, né? Minas Gerais. Canápolis, Canápolis. pastor, braço. Vai estragar o celular. Então. <risos> e o Cícero ó, já entrou? o que você vai fazer aí Cícero? três vai comprar piqui? ele aqui ó tem um pouquinho um os aqui na barraca são Pedro. Cinco, cinco reais o ah. que que o senhor gostado. comprou aí? O que que o é senhor nova. comprou aí? Não, eu não compro, o motor já ganha. Boiabada, cascão, farinha, ah. bacon com pimenta e bacon sem pimenta. Eita, nós. E, um biscoito, não é não? e o biscoito. Que bem. Quer comer o biscoito aqui? É. Não, senhor. Pega um pedacinho para mim, porque... É. Só para eu experimentar. Olha aqui, e gente, ó, vou experimentar. Isso aqui é requeijão. Aqui. Não, tá morder? Apesar de ser menininho, hein? Que é... É, <risos> tá no... <risos> é graça, é graça aí quando ele é pequenininho, diga que ele foi mocinho, mas que ele é é. é. que não Oh, que lindo! Muito lindo, viu? Meu nome é Temaura. Temaura? É. Obrigada, Temaura. Deus abençoe você. Aqui, ó. Ai, que gostoso. Olha aqui, Cícero. Vem cá. Não, vem cá. Pega aqui o celular que você vai filmar eu e ela. Que ela me deu isso aqui, ó. vai entregar pra mim de novo. Vamos, então. Você Madalena. Madalena, um presente pra vocês vem cá, da barraca solteira. Tá? Olá pessoal inscrito do canal do Cícero Ferreira Essas imagens que eu estou registrando aqui agora É de uma cidade chamada Canápolis Na barraca São Pedro na barraca São Pedro Aqui está Sim, tô... o seu Newton que é o proprietário Aqui está a esposa dele A Temaura. É, o nome dela é Temauro Eu estou aqui meio indeciso porque eu não sabia falar E essa mulher nunca viu Madalena Mas ela fez um negócio que eu gostei Ela presenteou minha esposa com uma farinha da barraca, São Pedro. da barraca São Pedro, então o que eu vou fazer aqui agora, vocês subindo para Goiânia, né? sentido Goiânia, ao lado esquerdo, para quem vai para Goiânia, vocês vão ver a barraca São Pedro ao lado esquerdo, pare aqui, converse com eles, ó, oh, eu vi vocês no canal do Cícero Ferreira. Então eu vou passar, estou passando aqui para tomar um café com o senhor. Isso. E vocês compram alguma coisinha com eles aqui. Dá essa força para ele. Ele está saindo daqui desse lugar que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Está indo pro outro lado, aqui pertinho, no mesmo rumo. Então aqui, ó, a mercadoria que ele tem para oferecer para vocês. Passem aqui, dê uma força para eles. Tá? Deixa eu mostrar mais aqui o que vocês oferecem. Rapadura Rapadura também, batida Amarela Mais rapadura Licor caseiro de Pequi Olha só o capricho Licor caseiro de Pequi Vamos ver aqui Rapadura mineira Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão, mais rapadura em tablete de sortida, essa daqui, ó. Deixa eu ver que tem aqui sal com limão. Deixa eu ver esse. Sal com limão também. Talvez vocês tenham um pouco a imagem, gente, porque eu tô filmando aqui com a Madalena e, e nós estamos usando um celular dessa feita. Pilão que eles têm para vender. Tá? Deixa eu mostrar mais para vocês aqui, ó. Já que eu tô aqui mesmo, vamos aproveitar a oportunidade, né? Goianinha, cachaça goianinha sabor piqui. para quem gosta de cachaça, cachaça mumbuca. E por aí vai. Até até uma goianinha ali sabor uva, gente. Olha lá. Então eles estão trabalhando aqui na beira da estrada. Eles vivem desse trabalho. Passando por aqui... Por favor, gente, dá uma chegadinha aqui, faz amizade com eles, conversa com eles. A Madalena descobriu um vinho tinto ali, ó. Biscoito, biscoito. Aí, biscoito. Cheguem aqui e vamos ajudá-lo a ser mais conhecido por esse Brasil afora. Como vocês sabem, o nosso canal está crescendo, tá sendo uma bênção de Deus. Então, vai ajudar a ele e a nós também, tá bom? Pimenta tem várias qualidades, ó. ó. ó já, tá, já tá comprando aqui o rapaz, ó. Já comprei bastante. É, né? já comprou bastante, ó. Esse é a reserva, ó. É. Pimenta. Molho de pimenta. Ah, não, molho de piqui picante. Molho de piqui picante. eu ele tem aqui mais. Creme de piqui ovos caipiras mas aqui é jurubeba Beba gente ó que beleza Juro Beba é Juro Beba deixa eu ver esse aqui que esse aqui eu não tô conhecendo deixa eu ver deixa eu ver não sei não sei o que isso aqui não vou perguntar vou perguntar para mim Madalena o que, que é isso aqui Vai lá, vamos lá perguntar para ela fala para nós o que é isso aqui ó ó é Giló bom lá pessoal Giló Olha lá que interessante, eu não conhecia, de eu não conhecia, Giló, tá? E aqui o pessoal que estão parando conosco, aqui os amigos que estão parando de ônibus, olha lá, alguns que estão com a gente, aqui está o irmão Rinaldo, está um amigo querido também nosso, um pastor amigo nosso, vocês vão Vai pro o canal lá do nosso canal, vocês vão para lá pessoal tomando um café Aqui está o ônibus que a gente está viajando Você não mostra está bem não Ah, pode deixar E aqui mais uns amigos também, querido Agora eu vou mostrar a farinha para vocês Barraca São Pedro Farinha Essa farinha aqui É sem pimenta Essa aqui é com pimenta Farinha temperada carne sem pimenta temperada carne com pimenta farinha temperada alho branca sem pimenta alho branca com pimenta farinha temperada alho sem pimenta farinha temperada alho com pimenta e com muita pimenta tá? produzida por eles aqui olha o saco de farinha tipo biju ó. Então vocês vão passar aqui, vão conversar com eles, vão fazer um carinho de, de estar com eles e dizer que nos viu através do canal do Cícero Ferreira. Dá um tchauzinho para nós aqui? Aí. De nada, é um prazer. Vamos voltar. E a Madalena pegou um gelozinho dela que disse que achou diferente. Então tá bom? Gente, é o seguinte, até a Maura ainda usa um sistema que faz anos que eu não vejo. Ela vende por litro, tá vendo aqui? Então é uma lata de óleo. Eu não vou pegar porque é uma coisa que eu não estou preparado porque eu estou mexendo com o celular, mas pra vocês entenderem é uma lata de óleo. Sua mão tá limpa, né? Bem, pega pra mim ali então. Madena vai pegar, a mão dela tá limpa. Essa lata de óleo aqui, gente, ó. É por litro que eles vendem aqui na estrada. Então, uma lata de óleo dessa, que eles falam que é um litro. Tem um determinado valor, entendeu? Faz anos que eu não vejo esse tipo de comércio e hoje me deparei com isso aqui na barraca São Pedro da Temaura. Tá bom? Gente, é o seguinte: agora a Temaura vai pegar para mim a farinha tipo beiju que você falou, Temaura. Ah, É. Mede com a lata para que eu possa mostrar para eles. tem uma aí também tem uma aqui ó ela chama isso aqui de um litro pessoal ó é um litro está entendendo então ela coloca ali pra você e o litro tem um valor e você vai e paga pra ela no sistema antigo ainda que eu conheci quando era criança isso é bom para poder comer puro agora a Madalena vai pagar até maura Não, tá fazendo, não, não, mas não eu vou celular. fazer de coração, não, mas você não, precisa receber também Ó, eu, oh, eu ia pagar, sim, o, sim, o, fazer o fazer dinheiro o tá na mão da, na, da Madalena, mas eu vou colocar no canal, de qualquer maneira eu ia colocar Mas até maior que é esse coração bom dela aqui, ó, e nos presenteou Tá, tá qualquer bom? qualquer pessoa que para na barraca São Pedro ganha um brinde É, eu é. Tô, mas aqui tá sendo mais do que um brinde, ó, a amizade de você já é um grande brinde Obrigada Tá bom? Obrigada Então tá bom, ó lá, Madalena Então nós já vimos a... A maneira como eles é, nos atendem aqui, medindo. Agora, gente, alguém já viu? Alguém já viu um doce de goiabada cascão servindo de peso pra tampa? Ó, oh, não, não tô brincando não. Para essa tampa não sair daqui, ó. Usa isso aqui como contrapeso ou como peso. E tá aqui, ó. Aqui, ó, aqui ó. Usa o peso, é um doce. Um doce, uma uma veio uma rapadura Batida amarela Como peso, ó Só tem hora mesmo para poder fazer isso Botar uma rapadura para fazer peso é, não vou, Na tampa é senão o vento joga fora Ei, mas vou dizer só aqui mesmo Viu Aí o meu, meu Marcelinho Fazendo uma compra aqui com a esposa Gastando aí, olha lá que belezinha. Mel, Se ele, tá é mel ou é ligor? É mel, né? É mel, né? Já tá aí? Já tá aí, não, né? É de já tá aí? Não sei. É que ele já tá aí. Aquele mel ali é. pequenininho? Não, não é não. É de não? tá aí, não. Normal? É mel normal. Normal? Quanto tá é o litro? Bem, ali tem água, se quiser pegar ali tem água para beber Tá vendo? E aqui estamos nós, gente, voltando de uma viagem Esse é o ônibus que nos levou e está nos trazendo em paz, graças a Deus Ali está vindo o motorista, o nosso responsável Que Deus tem guardado as estradas A rodovia que leva o pessoal para Goiânia E os carros que estão parando aqui agora? Pessoal Essa mesinha aqui A Temauro deixa com o esposo dela Para degustação Isso aqui não é nada cobrado Não é nada cobrado Porque a degustação não é cobrada tá Tudo isso aqui ó, É para degustação Aqui é açúcar para café Leite de café Biscoito. O pessoal vai parando e vão pegando e vão comendo. Tranquilamente aqui, ó. bem, Será que é isso aqui? delícia. Será que é esse aqui? é sempre. um pedacinho. É com cara de ser Tá dela? Tá hum, hum, hum. Que isso? Sei não. É uma linguagem? Tá aparecendo. É. embora, bem?